Boa noite a todos. Vamos fechar os nossos olhos nos conectar com a espiritualidade que se encontra presente aqui nesse ambiente. Esquecendo os nossos problemas lá fora, as nossas angústias, os nossos medos, as nossas preocupações, vamos nos entregando nesta calma, nessa serenidade desse ambiente que desde as primeiras horas da manhã está sendo preparado pela espiritualidade para que possamos estar aqui completos, serenos, tranquilos, buscando nos conectar com o nosso mentor espiritual, esse nosso amigo querido que nos protege desde os primeiros dias da nossa vida e muito antes, esse nosso amigo que conhece o nosso íntimo e nos acompanha, nos protege, nos sussurra palavras do bem, ações do bem, para que possamos fazer as nossas melhores escolhas sempre. E desta forma, conectados com o nosso amigo espiritual, com todos os trabalhadores espirituais dessa casa, nos conectamos à espiritualidade. E desta forma, agradecemos por todas as bênçãos que recebemos diariamente e que muitas vezes nos esquecemos de agradecer. Hoje, neste dia em que estamos, agradecemos essa chuva que cai lá fora, que molha o chão, que deixa o solo preparado para receber as suas sementes, que traz água, que traz a limpeza que tanto precisamos para o nosso ambiente. Agradecemos a natureza como um todo, pela fauna, pela flora. Agradecemos pelo sol que nos aquece, pelo ar que respiramos. Agradecemos por termos um lar, por termos um leito em que podemos descansar o nosso corpo depois de um dia de trabalho por temos uma mesa que sacia a nossa fome que muitas vezes é até mais do que precisamos agradecemos por ter um trabalho seja ele qual for aonde for de que natureza seja onde podemos exercer nossa criatividade onde podemos servir ao nosso próximo onde podemos criar um mundo melhor para nós e para todos aqueles que nos rodeiam agradecemos pela nossa família, aqueles que vieram junto de nós para nos ensinar o amor, para nos ensinar a tolerância. Aqueles que vieram dando suporte e aqueles que vieram como resgate. Pois é desta forma que iremos progredir na escala evolutiva, aumentando a nossa família espiritual em cada existência que tivermos. Agradecemos aos nossos amigos que nos ajudam, que nos amparam, que nos socorrem. Agradecemos a essa doutrina bendita, que nos ensina a amar a tudo e a todos. Que nos ensina a fé raciocinada, que nos ensina o perdão, a misericórdia a indulgência. Que nos ensina a buscar o conhecimento, pois somente desta forma seremos livres. Agradecemos, Senhor por todas as bênçãos e desta forma nos encontramos com Maria nossa mãe que nos coloca em seu colo nos cobre com seu manto azul de paz de amor nos sentimos entregues a essa paz tão grande que ela nos dá juntos dela subimos um pouco mais e encontramos Jesus seu filho amado o maior exemplo que tivemos aqui encarnado neste orbe. Agradecemos ao nosso irmão maior e ele nos leva um pouquinho mais para cima onde encontramos o nosso Criador, o nosso Pai, aquele que nos criou perfeitos e que de existências em existências estamos caminhando de volta a ele. Agradecemos por sua paciência conosco, por sua grandiosidade por sua sabedoria, que nos deixa sempre plenos deste amor que ele emana por tudo e por todos. E dessa forma, conectados a essa paz, a essa serenidade desse ambiente, unimos aos nossos irmãos desencarnados e dizemos em uma só voz, Pai nosso que estais nos céus,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 Bom, boa noite, meu nome é Catarina, sou trabalhadora aqui da casa, sejam muito bem-vindos. Tem alguém que está vindo pela primeira vez? Seja muito bem-vinda, sejam bem-vindos. Se precisarem de alguma ajuda, a nossa equipe está aí para poder auxiliá-los, tá bom? Bom, é, hoje nós vamos falar de muitos são chamados, poucos os escolhidos. Acredito que todos Às vezes a escolha é agir. E todos nós sabemos o que é o correto. Todos nós sabemos o que nós devemos fazer. Porque dentro de nós está na, na nossa consciência, Está caminho certo. acredito que todos nós aqui, depois que a gente fala mal de alguém, que a gente já está sujeito a isso. Depois que a gente julga, nós estamos super sujeitos a isso ainda. Algumas coisas a gente já não faz mais. Nós estamos um pouquinho devolvidos mas outras a gente continua fazendo. Quando somos mesquinhos, quando somos egoístas, quando somos orgulhosos, quando somos abundantes <risos> e assim por diante, que somos ainda sujeitos a esse tipo de defeito, a gente fala, nossa, mas por que, que eu fiz isso? Né? A gente já tem um exame logo depois. Eu acredito que todos nós estamos nesse ponto, aqui hoje, porque principalmente escolhemos estar aqui e não em outro lugar podemos estar buscando o um caminho reto, o um caminho do conhecimento, o um caminho da espiritualidade, o um caminho do aprendizado. Então, nós podemos julgar as nossas ações e escolher as mais corretas, para que nós possamos vir a caminhar diretamente daquilo que é melhor para nós. Nós vamos passar por dificuldades, resistência, claro que este mundo é um mundo de provas e expensões. É lógico que algumas coisas estão reservadas a nós para que nosso espírito evolua. Mas, o problema é criarmos novas ocorrências, novos problemas, novas falhas, para que eu tenha que vivenciá-las ali na frente. E eu vou dizer para vocês, como o mundo está girando muito rápido, como esse mundo de transição, essa fase de transição, está ocorrendo já há algum tempo, e nós vamos para o mundo de regeneração, muitos espíritos que estão aqui irão resgatar os erros daqui a mesmo, não vai ser daqui três séculos. Porque está acontecendo um momento bastante crítico na fase deste planeta, que eu acho que é extremamente Deus por estar encarnada neste momento. E agradeçam também. Porque hoje, nesse momento aqui, nós podemos ser responsáveis por uma mudança. No meio das nossas atitudes, no meio das nossas escolhas. Talvez se tivéssemos vivido um mais tranquilo, numa né, época mais sossegada, a gente não ia ser tão exercitado, tão cobrado. E hoje que nós vemos diariamente situações que fazem com que a gente repense as nossas atitudes. Por que, que são muitos disponíveis? Bom, tem algumas, alguns relatos né, espiritualizados, vamos dizer assim, que vieram da espiritualidade, que como está chegando esse momento desta transição, muitos espíritos, muito individual, que estavam no umbral, né, estão reencarnando. Pode ser a gente, óbvio, né? Vamos achar que é só um, pode se ser a gente mesmo, né? Tipo, a partir da década de 50, por aí, começou a funcionar o um processo de reencarno desses Espíritos. Não precisa fazer as contas, não, tá? Tipo, ah, eu nasci, eu estava não, não, não. Mas é mais ou menos para que a gente saiba que de um tempo para cá, os portões do grau estão sendo abertos. Então, muitos, a revelia, estão reencarnando. Por que a revelia? Porque não quer revelar. Aqui é duro, é difícil, é prova atrás de prova. Então, a pessoa quer continuar lá no erro, lá naquele lugar onde não existe luz, só existe treva. Então, às vezes, a revelia, esses espíritos reencarnam. Outros não, outros conseguem fazer um planejamento reencarnatório buscando escolher os seus pais, buscando escolher as suas provas, buscando os amigos que vieram junto, eu sempre as amigas. Que bom que a gente viu que ia ser bem né? trabalhoso, a gente veio em turma né? para ajudar. Então, lembre-se daqueles que vieram em turma com vocês, que vieram para ajudar, porque eles estão passando as provas juntos. Graças a Deus que a gente combinou antes lá e está todo mundo aqui junto agora. Né? Então, levantou-se um grande número de espíritos. Bastante entregados E eles estão reencarnados agora Por que essa urgência? Porque muitos precisam saber aonde vão Se vão ficar aqui <risos> Ou se vão para outro lugar Então isso é muito sério Até então estava cheio né? Agora está começando a vir né? De um tempo para cá mais na década de 50 até o ano 2000 mais ou menos é que houve esse grande levante para que esses espíritos tivessem a última oportunidade e pode ser a gente então é né, que a gente faça esse exercício reflexivo e que possamos fazer o melhor possível para então, podermos ficar nessa terra regenerada e segundo relatos a partir mais ou menos do ano 2000 Começou a povoar a terra espíritos mais iluminados. Então, esses aí que nasceram do do 2000 para cá, não estou dizendo 2000, por volta dele, tá? Pouco antes, e continua vindo né? espíritos de lugares muito melhores, de planetas muito mais evoluídos. Vocês reconhecem você né? algumas crianças e alguns jovens que a gente tem que tomar, que são espíritos É a festa de comunhão com a alma, com a nossa evolução, com o nosso crescimento. Não se esqueçam que eu falei que a gente vem de diferentes formas para poder testar né, a nossa paciência, tolerância, amor e assim por diante. Então, toda prova que vocês tiverem, lembrem-se que é nessa existência. Pode ser que no anterior tenha sido bem diferente e pode ser que no posterior seja mais diferente. Então eu tenho que vivenciar todas elas, a que eu sou convidada a viver, da melhor maneira possível. Tem um textinho aqui, no final desse texto, que fala assim: Mas não basta ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para participar do banquete celestial. É preciso, antes de tudo, e como condição expressa, estar vestido com o traje oficial. Quem que acreditou que era uma roupa isso? Não é. O traje oficial é a nossa alma, a nossa vontade, nosso propósito, nosso interesse em sermos pessoas melhores. Continuando. Ou seja, ter a pureza de coração e praticar a lei segundo o espírito, ter a pureza de coração. A décima oficial é a pureza do coração. Olha, essa lei está inteira nessas palavras. Fora da caridade não há salvação. Mas em todos aqueles que ouvem a palavra divina, quão poucos aguardam e a colocam em prática? Eu fiz a conta de 10%, né? Se alguém tiver alguma ideia diferente, seja mais ou seja menos, eu imaginei mais ou menos isso. Tem muita gente que está buscando, mas também perde passo, né? No um processo. se tornam dignos de entrar no Reino dos Céus. Foi por isso que Jesus disse, haverá muitos chamados e poucos escolhidos. Então, aí agora a gente entendeu da onde veio essa expressão. Então, muitos foram chamados, muitos, mas poucos serão aqueles que irão vencer essa resistência de maneira concreta. Então, este é o exemplo que nós precisamos fazer. Que a gente possa analisar o nosso dia a dia A nossa história O né? que nós só passamos por aqui Quantas vitórias nós já tivemos Quantas superações Quantas vezes a gente achou que não ia aguentar Dar um passo em diante E a gente está aqui de pé hoje Firmes, fortes, às vezes não Mas estamos aqui Quantas vezes achamos que a gente não ia aguentar E isso nos tornou mais fortes isso nos torna mais preparados espiritualmente, é Porque todo o tom que a gente leva nessa vida Da forma física Eleva o nosso espírito É estranho, né? Quando a gente sofria, quando a gente era mais novo E falavam, os mais velhos falavam assim Mas isso vai fazer você crescer E falavam, que, que lindo, Essa gente está dizendo: isso Da onde eu estou sofrendo e Da onde eu vou crescer com isso Hoje eu já entendo, graças a Deus já estou um pouquinho mais preparada já. Então, é isso, né? Então, independente dos tons, dependente das, das situações que nós vivemos, estamos aqui hoje buscando a bolsa E também, né, que não somos vítimas de nada. Não fomos preferidos por alguém maior, simplesmente não fomos escolhidos. Não existem vítimas. Aquele que nos machucou, que nos traiu, ele simplesmente ele vai ter a... a, a Dívida dele, mas nós atraímos aquela situação para nós. Porque precisávamos passar por ele. Se não fosse com o João, seria com o Pedro. Se não fosse com o seria com o Porque a situação era nossa e precisávamos viver. Então, existem agentes, instrumentos, ferramentas que vêm junto de nós para serem os aqueles que vão fazer a gente passar pela prova. Mas nós. É que precisamos evoluir independente dessas pessoas. Então não existe vídeo. Né? Nós escolhemos aquilo que nós gostamos. Bom, vamos fechar nossos olhos novamente nos conectarmos com a espiritualidade que estar aqui no nosso mente. E agradecemos por essa noite que pudemos estar aqui juntos pedindo forças ao nosso Pai para nos dar sempre a razão, a fé raciocinada. Para escolhermos sempre o melhor caminho para a nossa existência. Para sermos luz na vida das pessoas que nos rodeiam. Para sermos um presente vivo para todos aqueles que cruzam o nosso caminho. E dessa forma, unimos. Agradecemos a Natal por essa noite. E pedimos força e proteção. Que assim seja. Graças a Deus.